Oi, pessoal do mundo do steel frame. Oi, meu Deus. Olha o café, vocês já viram o meu cachorro? Ele é o máximo. Eu tô aqui no feriado de Páscoa e quero mostrar pra vocês que eu tenho um sítio. Então, esse sítio eu fiz todo com material que foi resto de obra ou foi desmontagem que eu guardei de material, né? Da Copa do Mundo, ou seja, da época de 2012 e 2013, tá? Porque a Copa foi em 2014. E agora das Olimpíadas também que eu fiz várias montagens, tive vários materiais de obra. Então eu vou mostrar várias coisas bacanas que eu fiz aqui, pra vocês verem como o Steel Frame tem várias utilidades, você não precisa jogar nada fora e pode utilizar tudo de novo sem nenhum tipo de problema. Então aqui, ó, pessoal que fala que Steel Frame, ok? E ferrugem, etc. Pra vocês terem noção. Essa mangueira daqui a gente pegou lá da, da Nascente de Água, né? Aqui um mangueirão grandão, preto, vocês estão vendo? Que vem lá cima do morro e aí ele vai descendo descendo descendo e traz água até o meu laguinho e olha como é que tá gente só para vocês terem uma ideia isso aqui já tem três anos então vocês estão vendo como o perfil de aço galvanizado é super resistente à umidade e aqui não é nem umidade né é água então a galera que fala o oh, perfil ferrugem xixi, xixi, ta tá, tá, tá. A prova viva de é que ele não enferruja e que ele dura 300 anos exposto, ok? Como os estudos falam, para então pesquisa, teste, etc, está aqui. Eu já estou com ele há três anos servindo de cachoeirinha. Como é que vocês chamam isso para desaguar no laguinho? Conta para mim, porque eu tô louca para saber. E aí fica super legal, né? Então galera, é isso aí. Se você curtiu a minha cachorrinha, se você curtiu saber que o aço dura muito, muito, muito com água direto e que ele não enferruja e que você é desses que só acredita vendo, acabei de te mostrar. Da próxima vez eu vou arranjar um perfil botar na água salgada. O que, que você acha? E deixa lá três anos também. Pessoal, grandes beijos, abraços. Se vocês acham que eu sou maluca de fazer isso com perfil e tá aqui no meu sítio fazendo vários testes, tá? É importante, é meu, eu não tô fazendo teste em obra e casa dos outros, esse é o mais importante. Se inscrevam, curtam, comentem, fala pra mim o que vocês fazem de experiência na sua casa também, no seu escritório. Que não vai ter só esse vídeo não, vou ter outros vídeos mostrando pra você as bagunças e as loucuras que eu faço aqui. Beijos, tchau, tchau, curtam! Mundo do Steel Frame, tchau, tchau!